É, mas ô, eu posso falar? A gente tá lançando. É, eu, tô, eu, sou, eu tenho muitas empresas agora, né? Eu lancei a Você Brinquedos tá um Merda. Elon Musk, brinquedos, o quê? Brinquedos Merda. Brinquedos Merda é uma empresa de brinquedos agora a gente faz só é, por exemplo a gente a gente inventa só já tá dizendo, é, dando que a, a brinquedos, brinquedos merda, merda a brinquedos merda ela veio para por exemplo não existe action figure para senhora né existe Sim. não existe né action figure para velho é, é santo é santo. Né? Action Perfeito. figure boneco pra velho, né? É santo, sim. é tipo um Santo Antônio e tal. Você não pode dar um boneco pra tua mãe. Tua mãe não gosta do Max Steel. Tua mãe não, não gosta do Homem-Aranha. Do Fantôma. Mas imagina fazer um do Roberto Carlos. Imagina fazer um, irmão, por exemplo. É. Imagina fazer um boneco especializado em linhas de novelas. Imagina fazer o um boneco do cadeirudo. Aí sim. Esse aqui é o lançamento da brinquedos dos merda Caralho. de presente pra vocês, o cadeirudo, o primeiro Aí, boneco. A bola gosta. E o, a, a caixa de perpétua? É. Caixa de Perpétua, dá pra fazer. Cara, fazer dá um pra, pra Fazer um solo de pau Brasil mesmo. Dá original. Pra fazer o rei do gado dourado. <risos> sabe? Fazer o bonecão do Os rei do gadozinho. É, assim, é. é isso aí, ó. Já pode ficar ali, ó, na prateleira ó, junto, né? Ó. Você que já que viu é o Fantomas do, o... do Bola? No México. Cadê? Ali, ó. É. Ele sempre. É. bicho isso aqui ó, aqui, ó. Ah, isso aí é raro, hein? Raríssimo. E isso ele não, isso aí não é quer ver nada, meu. Você tem que quieta, botar luva, meu. Deixa, deixa. Aí, que ó, meca, a aí, Brinquedos filho. Merda tem também, por exemplo, tem uma piada minha que. É, sabe qual que é a minha piada mais curta, carioca? Minha piada mais curta é assim, ó. <risos> soldado sem braço não faz sentido. <risos> <risos> Essa piada não mais... Mesmo. É, são... Não. soldados <risos> sem braço não faz sentido. É. São seis palavras, né? Uhum. Quando eu fiz essa piada, essa piada viralizou e virou uma figurinha de WhatsApp. Ah, é? Que é uma figurinha de um, um soldado sem braço, escrito embaixo não faz sentido. Aí meus amigos falaram, cara, tua piada virou aí uma figurinha porque você não faz alguma coisa disso, cara. Fala pra todo mundo que é tua. Eu falei, mano, eu vou lançar um brinquedo do soldado sem braço. Então eu lancei agora a versão que brilha no escuro do <risos> soldado sem braço, ó. É o soldado sem braço que não faz sentido. Ele brilha no escuro, então o primeiro soldado anti-camuflagem da história. É um soldado que, quando ele tá em missão no, no escuro, os caras olham e falam, mano, tem muito soldado ali agora, ó. E esse aqui é de presente pra você também, hein, Bola? Vocês que Porra, gostam de brinquedo Meu cadeirudo tá Brinquedos já. merda. Todas essas porcarias podem ser encontradas também lá no site da Banca do Minhoca. É. Cara, eu gosto muito de ficar criando porcaria, velho. Carrinho elétrico na tomada. Que... Tinha... É, é, isso aí. Tô... Que, que, que, tipo, você quebrando a que... cabeça. Vai brincar perto da parede. É. É. Cara, tijolinho de brinquedo feito de tijolo, não tem, não tem, é verdade. Nem né? aquele tijolinho de montar. Ou então um cigarrinho de chocolate que na verdade é de verdade. É, também é bom. Mas tijolinho esses Lembram de madeirinha que tinha um castelinho? Lembro. Claro. Eu lembro. Lançar de tijolo mesmo. De tijolo. Eu queria lançar Mas o iô. tijolo quebra, suja. Ah, ah. mas aí é para criança entender, já né? O meu pequeno Pode mestre ser. de obra Ah, se, vai se você der uma, se você der uma, melhorar, inverniz... dá, uma dá né? pra gente lançar o io? Que é o Yoyo -yo que não volta, ele só? Yo, ele vai ficar lá. <risos> brinquedos merda. Merda, não brinquedos que merda. Almo é bom pra caralho! É. Ele não e volta. A aí... almofada que não peida. É, é uma almofada é. normal. Normal, não peida. que <risos> <risos> todo mundo acha que vai peidar. Ah, não, tem ido, não peidou. Não peidou, é. é. A brinquedos, merda, cara, é uma, legal, a brinquedos merda é uma viagem minha aí, cara. É. Que eu quero lançar brinquedo agora. <risos>